Marido de Boca Rosa aparece embalada com mulheres O nome de Bianca Andrade apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta terça-feira, 23 Conhecida como Boca Rosa, a influencer se viu no meio de um bugurinho sobre traição Um vídeo de seu marido, Fred Desimpedidos Dançando com três mulheres supostamente em uma balada no Catar viralizou nas redes sociais. Segundo informações do perfil Galo Intruso, as imagens teriam sido gravadas no último domingo dia 21. Eu não sei o porquê da surpresa, onde supostamente Fred teria traído Boca Rosa Bianca Andrade. Eles sempre deixaram claro que tinham um relacionamento aberto, no qual ele pode ficar com quem ele quiser inclusive homens, e ela pode ficar com quem ela quiser inclusive mulheres. Tudo aconteceu quando o namorado, Fred, foi para um resort e muita gente, além dos amigos, viram ele na piscina com uma menina de vinte e poucos anos. Ele estava bem solto todo e se querendo. Depois, ambos foram para o quarto, escreveu a página de fofocas na legenda da postagem. O vídeo foi o suficiente para a web apontar uma suposta traição de Fred, que foi ao alcatar a trabalho. Internautas levaram os nomes dos dois aos trends do Twitter e não pouparam críticas. Veja o vídeo da Web.